Galera Street Triple 675, mais um projeto de escape realizado com sucesso. Essa moto possui um motor de três cilindros com 85 cavalos de potência, pesando apenas 183 kg. Com as ponteiras de escape, baixamos para 179 tornando a pilotagem dessa moto ainda mais ágil. E colocamos o ronco exclusivo de escape que deu ainda mais personalidade a essa moto. Vamos conferir mais esse projeto de escape. So, let's go.